Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu uso, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius é Sexy é perigoso. <risos> Exatamente, rapaz, Alanius Sexy aqui comigo hoje aqui, porque nós temos que falar de Bayonetta 3, olha só, rapaz. Jogo que a gente não tem muito costume de trazer aqui no canal, mas a gente gosta pra caramba porque é um hack and slash, lembra muito Devil May Cry e é de porradaria, coisa que muita gente aqui no canal curte pra caramba assim como a gente e eles trouxeram depois do Nintendo Direct hoje né Alanis? Um trailer foderástico do Bayonetta mostrando tudo o que o jogo tem a oferecer pra gente quando lançar de recursos de gameplay ali, o que, que a personagem pode fazer, entre outras coisas muito legais ali também. Então já deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, se é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E a Brasil Game Show está chegando, Alanius, entre os dias 6 e 12 de outubro que acontece o evento, nós estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você e em breve teremos sorteios de ingressos aí para vocês também neste mês de setembro do evento beleza então fiquem ligados que vai ser muito muito da hora e só mais um recadinho rápido pessoal não se esqueçam do nosso censo meia lua que ainda está acontecendo aí se vocês puderem dedicar cara dois minutinhos aí cinco minutinhos no máximo talvez para vocês responderem aí esse questionário que tá aqui embaixo no comentário fixado vocês ajudam a gente demais cara com a opinião de vocês Sobre o que vocês curtem de jogos, gêneros e tudo mais E o que vocês gostam de ver aqui no Meia Lua O que vocês curtem em termos de vídeos, lives e tudo mais Isso é uma baita ajuda que vocês vão dar pra gente, beleza meus amigos? Então tá aí embaixo no comentário fixado pra vocês darem uma conferida Então vamos lá meu querido Alan deixa eu trocar a nossa tela aqui Pra gente poder começar a ver esse trailerzinho, são 7 minutos cara E a gente colocou aqui com uma tradução, tá, do próprio YouTube mesmo tá em inglês e tal, então a gente consegue acompanhando algumas informações. Simbora então, Alanios. Pena que essa legenda do YouTube é meio estranha. É. eu <risos> Caminhos da Bruxa. Esse daí, ela, eles falaram que ela vai enfrentar uns homúnculos. Homúnculos, que foi o nome, né? Que Acho é que é. É criatura, criatura bizarra. Vai, vai estar lutando para proteger a, proteger, proteger, proteger a gente. Ah, nice. Olha que legal, mano. Da hora, da hora. Ó, Criaturas estranhas vão atacar sem aviso. Use diferentes buttons para executar punches, kicks e fire guns. É, um muito jogar, né? é muito foda. Ele é como a gente tá falou no início, né, cara? Um. Tá hum? É na questão de Porra, daria louca Só que esses efeitos são sensacionais, né? É bem melhor. Sim, é muito legal, cara Essa pegada Devil May Cry, assim Que trouxe desde o primeiro jogo É uma coisa que a gente curte pra caramba A gente sempre deixou isso claro aqui no canal e tudo, né? E, e eles estão elevando tudo isso a máxima potência nesse jogo. A gente tá vendo aí alguns recursos que eles estão mostrando, né, de poderes que ela pode utilizar. Essa esquiva perfeita que ela faz ali, ó, e aí você ganha um tempinho de câmera lenta para poder bater, muito clássico em jogos desse estilo. Muito delícia, cara, essa pegada. É. That's witch ability. Witch ready for the leash. Pra coleira. Que doideira, mano. Muito <risos> da hora. Ó, lidando com demônios infernais, não é isso? É. Larger than life monsters. É. Eita, rapaz. Nem tirou a roupa nem. <risos> Cara, isso mas, eu achei muito ter... louco. Ele vai ter a versão censurada e a versão sem censura, né? É, vai ter. Eles disseram isso mesmo. Mano, é que da hora esses sumam, velho. É muito isso, louco, que... né, cara? Nossa, Nossa cara. cara. Que... É o, é é o Megazord dela. Pois é, nos anteriores era só finalização, <risos> né? Sim. Então, você ia lá, o bicho aparecia e você finalizava Sim. a luta, né? Tipo, fatality dela. Sim. Não, é muita criatividade, cara E ela fazendo esse Summon Só poder enfrentar esses bichos gigantes também Olha, olha que louco, cara é Briga de velho É Que do louco, mano E ela ali, só mostrar nas nádegas para nós Olha pra você ver, mano Usou o Summon no combo também, cara hein? Olha que animal, cara. Olha que da hora, ficou preso. Nossa. Ficou. Ficou. E são vários tipos de summons diferentes né, que ela vai ter. Sim. Eu, eu, Ó. eu queria saber se é por fase, dependendo do inimigo, ou se é por sequência de botão, vem um summons diferente, sabe? Olha Sim. Por channeling poder de suas armas, a transform pode transformar a aparência dela, mano. Essa bichinha tem um guarda-roupa muito louco. diferenciado. <risos> <risos> Olha que louco. extra oh, como <risos> Olha, ataques especiais como este. Nossa, braçadas, irmão. Olha os recursos, cara. Isso, isso é da hora. É muito hora. foda. É muito foda. Pô, tá moral. Olha que é louco esse bicho, mano. Cara, isso eu achei muito foda. Olha. Para Neta. É, assim, no, no, no, lá atrás, né? Ela tinha algumas transformações, mas não sim. Nada perto disso, tá É, sim. Eu lembro de algumas realmente que ela fazia, mas tudo que eles estão mostrando é que agora dá para gente poder que eles elevaram mais o nível da parada, saca? Isso que é muito doido, velho, porque são muitas coisas e criativas demais, assim, para poder dar uma dinâmica de gameplay muito louca, assim, muito abrangente, manja? Sim, sim. Só pra, pra contextualizar a galera, eu tô dando Você meu ponto de vista a partir do primeiro, tá? Porque o 2, infelizmente, eu não joguei. Nessa aí é o exclusivo pra console da Nintendo. E eu não vi pra... Tô dando umas cortadinhas aqui no seu áudio, Alanis. Aumentei rapidão. É o tempo de bacon! É o tempo misteriosa em treinamento, Viola, mantém a chave para essa história. Wielding a sword and magical darts, the approach to combat is slightly different to the Titular Witch. For example, viola can activate witch time by blocking incoming attacks oh. at the right time. <risos> isso daí da Viola que é witch time na defesa. Isso daí é é o zandatsu do <laughs> É a Pô, coisa. O, o gameplay dela tá muito louco também, né, irmão? Uhum. Mano, essa voadorinha pra cima é do Raiden. Esse chute também, esse também. Olha só, Platinum, eu tô sabendo o que vocês estão fazendo aí, tá? Eles estão, eles, eles pegaram, eles pegam, né, desde o primeiro, referências assim, de jogos, principalmente como Devil May Cry do Hack'n'Slash, que se encaixam muito bem com a proposta, né, beijo? Nossa. Sim. Como eles fizeram também o Metal Gear Revengeance, já falaram Oh, lembra aquele set do Raiden? Se a gente, é... Se a gente é aproveitar Tá tudo em casa, né, cara? É, ué E é da hora, hein? Com certeza, pô é Ó, os upgrades e tal Pra você poder jogar da sua maneira, como eles disseram ali Né? Uhum. Nossa, um botão? Caralho é, é o controle é moderno? Muito... É. Pois é, não é muito meu estilo de gameplay, mas... Também não. Poxa, é. Mas é legal, assim, uma opção de pra uma pessoa... Tá chegando. Né? É. De controle mais tranquilo pra quem tá começando no jogo, quer entender melhor como é que funcionam as pois coisas é. e tal. Pois é, quem tá, quem tá é, preocupado em descer a mão e não em ficar aprendendo comandinho, né? Sim. <risos> Nossa, cara, olha isso, é irmão. Olha isso, cara. Muito bom, velho 28 de outubro no Nintendo Switch, cara Olha, eu acho que não precisa comentar nada O trailer fala por si só, né De tudo que a gente acabou de ver aqui Bayonetta impressionante Tô muito ansioso, cara E olha que eu não tava tão assim Tipo, no hype para esse jogo e tal Apesar de eu gostar pra caramba de Hackenslash, Mas depois desse trailer aqui mostrando tudo que a gente pode fazer. Nossa cara, eu quero ontem pra minha mesa. Sim. É, eu, eu acabei perdendo o hype do Bayonetta desde que ficou exclusivo. Porque eu não ia conseguir jogar. No entanto, essa daí me convenceu muito a querer pegar um Switch, sabe? Sim. <risos> de verdade. Essa Nintendo Direct, na verdade, me convenceu demais, assim. Pra mim, foi a cereja em cima do bolo. Pra muita gente, foi o Breath of the Wild lá. Mas, o, o, que na verdade não é Breath of the Wild, né? é Tears não sei das quantas. É Tears of the Kingdom. Exatamente. Né? Então, para muita gente foi o Tears of the Kingdom, mas para mim... Foi isso aí, cara É, eu tô aqui com o meu suitão Só esperando esse Bayonetta agora Depois de tudo que eu vi aqui, cara Que eu gosto pra caramba desse estilo de jogo É o estilo que casa com a gente aqui também Muita gente aqui do canal curte e tal Então a gente achou muito legal poder trazer pra vocês E fazer esse reactzinho Fazer uns comentários também em cima dele e tal E agora a gente quer saber De você aí, querido espectador que tá assistindo agora O que, que vocês acharam, mano? Desse trailer do Bayonetta 3 Vocês aí que tem suíte, Te convenceu? A comprar esse jogo no lançamento. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. Falem aí também o que vocês acharam do direct como um todo, né? Tudo que foi mostrado lá, do Zelda, principalmente no final. A gente vai adorar ver os comentários de vocês aí. E novamente, né, Alanis? Não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais! Vamos! É?